Bom, pensando bem nesse lugar tão bonito que estamos, que está mostrando a arte, a grafite, eu quero dizer para vocês que todos, raça, tribos e nações, vão dobrar-se diante do Todo-Poderoso, esse o nosso Deus. Quero dizer que não existe ninguém maior e melhor do que o nosso Jesus. E naquele dia, todos estarão diante dele de joelhos. Neste momento que estamos vivendo agora entre briga de políticos, vocês, crente, a nossa briga não é contra carne nem sangue. A nossa briga é contra o inimigo das nossas almas, satanás. Vamos falar menos e orar mais. É isso que Deus quer de nós. Orar para que os nossos governantes cristãos que estão lá façam algo por nós. Eles precisam mais das nossas orações. É momento de agir. E o agir que temos que fazer é dobrar os nossos joelhos. Porque só Deus pode quebrar toda essa maldição. E vamos viver o cumprimento da Bíblia. Porque tudo isso já estava escrito. Nós precisamos preparar para aquele grande dia. Onde todos vão se dobrar diante do Senhor. Pense bem.